Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, tô aqui, ó, sabadão, de boa aqui em casa, super contente, feliz, ó, a Calmaria que tá aqui, eu, meu menino ali jogando. É, tô comendo aqui, galera, um cajá, ó, aqui pra vocês verem, ó, um vídeo diferente. Eu tinha que fazer um vídeo hoje, vou con confessar pra vocês, não sabia o que fazer, assim, ah, como eu faço vídeo. É meu aqui, vídeo família, segmento família. Ó, resolvi comer o cajá e eu vou mostrar para vocês, ó. De onde saiu esses cajá aqui, ó. Olha. Ó, já comi um. Ó, tem aqui um inteiro. E já tem outro que eu tô comendo. E eu vou mostrar para vocês, gente. Pera aí, galera. Hum. Muito bom esses cajá. Olha que maravilha. Ah. Sim, não tem nada pra fazer. Vou comer um cajazinho, olha galera. Ó. Gente, olha que lindo aqui, ó! O pé do cajá, ó! Tenho que mostrar para vocês. Tá vendo, ó! As frutinhas aqui, ó! E aquele que eu já peguei já foi dos primeiros que deu, os últimos que tinha dado aqui. E ele carregou mais. Olha o tamanho desse, do nosso cajazeiro. E agora, aproveitando, galera, ó! Quem lembra? Quem lembra, deixa o like. A nossa ave que nós arrancamos lá embaixo na reserva e fizemos nossa ave de Natal. Olha galera como tá lindo aí, ó. Todo mundo que vem aqui, fala do nosso pé de árvore aqui, ó. que ele é bem diferente, ó. Diferenciado mesmo, que tá verdinho. Quem lembrar aí do vídeo, vou deixar. Vou ver se eu deixo um card, tá? Aqui, ó. Nossa árvore de Natal, nós fizemos com ele. Todo mundo comendo, tá lindo aqui. E eu queria mais mostrar também aqui, ó, o, o pé de nosso pé de cajá, lindo, lindo, lindo. Então, galera, tô aqui de boa, todo felizão. Ah, galera, aproveitando, vou dar um recado para vocês também, viu? Agora eu estou no Kawai tá? Para me encontrar lá, é só usar o, o mesmo nome aqui, Gessimari. Tá lá, eu coloquei o meu perfil Gessimari do YouTube. Vocês que tiverem instalado o Kawai dá uma chegadinha lá. Dá um pulo lá, vê os meus vídeos lá também Comenta lá, compartilha, me segue, beleza? E eu vou ficando por aqui Sabadão, né? Mostrando aqui, ó É a minha construção ainda, viu galera? Um monte de, mostrando um monte de coisa de uma vez só ó, Minha construção Tem um vídeo construindo ainda Não continuei não Então, só foi isso mesmo Só passando aqui pra, pra dar um oi nesse sabadão Né? E... Um beijo pra vocês Espero vocês no próximo vídeo Tá? Curte, comente, compartilhe e bora que bora. É nóis, papai.